Bom dia pessoal, Fábio aqui, canal do lado de cá. Eu não ia fazer esse vídeo, não é um vlog planejado, mas eu estava dirigindo e eu vi isso e eu queria mostrar para vocês. Isso é o que acontece aqui quando você ah, não paga o aluguel, quando você ah, deve para o seu locatário, que você não cumpre suas obrigações como proprietário ou a pessoa que aluga a casa. Aqui, ó, essa casa aqui... A pessoa que mora aqui foi despejada. Então o que aconteceu? Depois que foi para a corte, decidiu que ela tinha que ser despejada e tudo, o xerife vem aqui e fala que coloca esse papel na porta, falando que, a, que essa casa foi colocada em posse do dono da casa, porque provavelmente estava alugada, e de acordo com a ordem do juiz, e somente o dono dessa casa pode entrar nessa casa tá bom daí o que que eles fazem com as coisas com a mobília que tá lá dentro é isso aqui que eles fazem ó eles vêm aqui tira tudo joga lá fora sofá vamos ali ver o que que tem mas tem sofá tem de tudo ali olha só Vou mostrar para vocês do outro lado lá tem um sofá tem televisão sofá televisão cadeira ah... Aqui tem um quadriciclo, aqui tem todos os documentos da pessoa, aqui uma caixa com todos os documentos da vida da pessoa, tem manual, tem pneu, tem máquina de, de malhar ali, o que mais que tem? Tem uns pedaços da geladeira aqui, ó. ontem eu passei a noite a geladeira estava aqui também, o ah, que mais? Colchão, o colchão da pessoa, eles tiram colocam aqui também, vamos ali do outro lado ver o que, que mais que tem. Que é um negócio bem interessante Que provavelmente vocês não veem, né? Porque a gente ouve falar no, no YouTube direto que, que você pode ser despejado E isso e aquilo Aqui em Nova York é assim que acontece Eles vão, tiram tudo que é seu aqui ó, O sofá, que nem é ruim Um sofá de quatro lugares Aqui tem a, a outra televisão Tem DVD E outra coisa que agora choveu e tá tudo, tá tudo molhado Mas qualquer pessoa Tem sapato, ó o tênis do cara aqui Qualquer pessoa pode vir aqui e pegar o que quiser. Provavelmente uma criança morava ali, porque tem uma bota de criança também. Qualquer pessoa, a partir do momento que. Um ventilador aqui, ó. A partir do momento que entrou, que, que colocaram aqui na, na, na calçada, é do povo. Quem quiser passar aqui e pegar, pode pegar. Tá faltando sofá, tem mesinha ali, ó. Tem esse ventilador aqui, um ventilador até parece um ventilador bom. Mas está tudo molhado já E outra coisa que aconteceu Isso foi dia 13 tá? Hoje é dia 14 Não, hoje é dia 15 Ontem dia 14 O inspetor da prefeitura passou, viu isso E colocou uma outra uh, carta aqui na porta Falando que o dono da casa Agora é o dono da casa Não é mais a pessoa que aluga Ele não tá de acordo com as normas da, da cidade De jogar lixo na rua Que ele tem que imediatamente Tirar as coisas que estão ali porque senão ele vai ser multado pela prefeitura então o cara foi despejado no dia 13 no dia 14 isso daí tava na rua eles vieram tirar tudo no dia e no dia 14 mesmo à tarde a prefeitura já colocou essa essa nota aqui então é isso isso daqui não é a primeira vez que eu vejo eu vejo isso direto aqui nos estados unidos é, a pessoa não ou ela não pagou os seus impostos ou ela não pagou, se ela for a dona da casa daí o banco toma e faz isso com a casa ou ela não pagou o aluguel se ela for o locatário o, o inquilino o inquilino não o dono da casa consegue tomar repor, repor, tomar posse da casa de novo e fazer isso, ou qualquer outra irregularidade se, uh, que, que faça ou o dono perder o direito à casa ou a pessoa que aluga perdeu o direito à casa. Então, mais um, um pouquinho de informação aí pra vocês como funciona a vida aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!